Nós estamos aqui hoje nas proximidades do pedágio de Santo Antônio da Patrulha porque nós fizemos o projeto de mitigação de acidentes envolvendo transporte rodoviário com produtos perigosos uh, no trecho da BR-101 entre os municípios de Osório e Torres, do qual faço a gestão. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma parceria com a Consepa e estão sendo entregues folders durante essa semana, desde de hoje, segunda-feira, até sexta-feira. Certo? Então são folders educativos que foram desenvolvidos e fazem parte da meta 6 do projeto. E a gente está então, acompanhando né, os motoristas que têm a oportunidade de passar então, pelo pedágio durante esse período, possivelmente estarão recebendo esses informativos.